César Cássio, sou é, ministro, é, diretor do departamento, como ministro do Embaixador Tarcísio, Departamento de, de Assuntos Financeiros e Serviços. É, tenho aqui ao meu lado, o conselheiro César Bonamico, que é o chefe da divisão de política financeira, que acompanha diretamente o tema do G20. É, nós aqui em Itamaraty temos, é, sob é, esse departamento, é, o papel de coordenação dos temas do G20 e eu vou explicar em mais detalhe uh, como isso funciona e em seguida dar alguma informação sobre a preparação para essa reunião de cúpula que vai acontecer em Buenos Aires uh, A ideia aqui é um pouco uh, fazer um, pouco, um breve histórico uh, dar uma informação básica sobre esse agrupamento Uh, em seguida, uh, algumas ideias, algumas questões que estão sendo uh, discutidas na preparação para a reunião de cúpula e depois eu abriria para perguntas uh, sobre esses temas. Uh, o G20, talvez seja uh, a primeira a primeira questão, sim, o que é o G20? O G20, ele não é uma uh, organização, ele não tem o status de uma organização internacional. Ele, ele nasceu, no final dos anos 90, como um, um, um, um foro, uma, uma instância de diálogo uh, em torno uh, de questões basicamente financeiras. Ele nasceu como G20 financeiro. Nesse sentido, ele, ele, é, ele, ele buscava responder a esses desafios que surgiram com crises na Ásia, no México, enfim, nesse, nesse final da década de 90, ah, e, e, e assim permaneceu, ah, até que houve uma, uma nova um novo momento de 2008, a crise de 2008. Ele se transforma ah, em, uma, em um, um foro para o para, para um nível de chefes de Estado e Governo. E nesse momento, em 2008, ele já tem uma, um, um, um escopo mais amplo de discussões. As discussões passam a ser sobre temas que vão além do financeiro. E nesse momento, o, o gerente portanto, é, passa a ter é, duas grandes áreas, é, chamadas tracks, ou trilhas, a trilha financeira que é coordenada pelo Ministério da Fazenda, ou seja, o G20 financeiro continua a, a existir como tal dessa perspectiva, há reuniões de presidentes do Banco Central, do ministro da Fazenda, com uma agenda específica. Enquanto o G20 que cuida de todo o resto da agenda, enfim, que inclui temas, todos os outros temas, enfim, de, de, de natureza ah, enfim, tratam de, de, de agenda digital, educação, de, de cultura, de questões de saúde, todo o resto da agenda. Ela é centrada no chamado track, ou na trilha de Sherpas E é aqui que o Itamaraty tem esse papel de coordenação. É, ele vem é, desempenhando, e, e aqui no, no caso o departamento, que eu, que eu sou do tem que é o CPI, ele tem esse papel de é, preparar é, as, as informações em contato com os demais ministérios é, e em, em contato com as demais unidades do Itamaraty que cobrem os temas específicos. Então nós estamos falando aqui é, de, uma, é, vamos dizer, é, de uma interlocução é, que o Itamaraty faz para... É, preparar a uh, participação tanto do sherpa brasileiro, que acompanha os temas não financeiros, quanto do presidente da República quando se trata de uma cúpula, como é o caso da cúpula de Buenos Aires, que vai acontecer uh, no, no, no final da próxima semana, dia 1 de, de dezembro. Uh, o, o G20, ele se organiza como um fórum, como eu mencionei, de diálogo, de busca de consensos, ele se organiza, portanto, em grupos de trabalho. Os grupos de trabalho são temáticos. E a cada ano, uma presidência organiza os trabalhos com alguma autonomia. O G20, por não ter pela, pela característica que, que, que tem desde o início, ele tem essa, essa possibilidade, a cada ano, de uma presidência que, que, que sucede, de propor linhas diferentes, mudar nomes de grupos, criar grupos novos, mas todos esses temas que nós estamos agora é, começando a, a, a adaptar, nessa, nesse briefing, eles são cobertos de uma forma temática. Então, é, enfim, o, o, existe um IGT, é, que trata nos temas de educação, educação-trabalho, enfim, temas econômicos, financeiros é, investimentos, melhor dizendo, é, temas de investimentos, de comércio e investimentos, esse é o nome do clima, energia, transição energética combate à corrupção, enfim, são, são vários grupos de trabalho e em cada um deles tá, em cada um deles tem reuniões organizadas ao longo do ano. Ah, e quem compõe esses esses grupos? Eu falo sempre do, do track ou da, da trilha Sherpas. Não estou falando dos temas financeiros que estão a cargo do Ministério da Fazenda. Então, esse G20 que eu que eu menciono aqui ele é, ao longo do ano, objeto de reuniões desses grupos de trabalho E de outros enfim, grupos menores enfim, Que são coordenados também pelo Itamaraty Em alguns casos, os ministérios têm um papel mais mais de cooperação, Mas tudo passa também pelo, pelo, pelo Itamaraty E ao longo do ano se busca a produzir consensos em torno de temas que são propostos desde o, a inauguração, desde o início do ano, pela presidência A presidência argentina, para o ano de 2018, propôs alguns, alguns temas é, centrais é, e o principal deles, como está nesse nessa folha resumo que eu, eu fiz circular é, alguns dos temas propostos pela, pela presidência argentina foram futuro do trabalho, infraestrutura para o desenvolvimento e o um futuro sustentável da alimentação. Então são três grandes temas que a, a presidência argentina a, propôs e os trabalhos se desenvolveram ao longo dos anos, quer dizer, em cada um desses grupos temáticos Há uma certa continuidade em relação aos anos anteriores, uma certa continuidade, uma sequência lógica dos trabalhos, mas a presidência argentina busca colocar ênfase nesses três eh, grandes temas. E ao final do ano, ou seja, na reunião de cúpula, na reunião de chefes de Estado e do governo que vai acontecer em Buenos Aires, a, a, a, o produto final é um comunicado de líderes. E nesse comunicado que está sendo discutido, a presidência argentina já circulou uh, um, um rascunho uh, de comunicado e já, são, uh, uh, já foram também circuladas uh, propostas, comentários, de cada um dos membros uh, do G20 uh, em relação a esse texto, por exemplo. Esse produto uh, vai ser, digamos, uh, adotado uh, pelo chefe de Estado e governo na reunião de Buenos Aires, na reunião de Cuba Esse é o grande, vamos dizer, é o que mais uh, curiosidade gera, é o, é, o, é o grande resultado do G20 e Indica determinadas tendências, determinadas ênfases que vão ser uh, muito importantes, como vocês todos sabem, que já estão na imprensa, algumas das grandes questões em discussão já estão sendo objeto de divulgação e de debate. Existem também, e é preciso enfatizar, documentos que são anexos que são anexados a essa declaração que são fruto do trabalho desses, desses grupos temáticos. E, e eles são também importantes porque eles, eles resultam de, uma, de um exercício é, de, de, de, de, de comparação de legislações, de buscas, de, de, de consensos, é, que vão ser, em algum momento, vão é, é, exercer influência sobre os debates, no plano multilateral, que vão influenciar Agenda de organizações internacionais de organizações temáticas de organizações especializadas então chama a atenção de vocês nesse resumo que nós preparamos é importante que vocês é, tenham é, presente o um, um resultado de um ano de trabalho não somente é, é, no, é, centrado nesse comunicado final de livros, mas também em todo o conjunto de, de, de, de, de, de documentos que são gerados pelos grupos de trabalho. Isso está disponível já. Esses, esses documentos já estão disponíveis na página do G20, que vocês podem consultar e ter uma ideia geral do que é uh, o produto de um trabalho de, de uma então, eles vão tratar de aqui, vão tratar de todos os temas, enfim, é, com ênfase diferenciada: economia global, infraestrutura, é, inclusão financeira, tributação, é, saúde, emprego, educação, sustentabilidade do clima, temas de, de, de agricultura e comércio internacional. Um último comentário. É, tem é, relação com a, a, o, os grupos de engajamento eu queria destacar que o G20 é, procura é, ter uma uma, é, uma uma relação com a sociedade civil e ela se estrutura em torno desses grupos de engajamento que são é, temáticos como então, vocês têm aqui na, na, no último comentário na, Desse, dessa folha, eles têm é, características que é, são, é, características, são, são é, grupos que envolvem a sociedade civil, uh, os negócios, a ciência, no caso a academia, a, a trabalho, e, é, mulheres, juventude. Então, é, é, todos esses grupos se reúnem de forma autônoma ao longo do, do ano, e também adotam suas conclusões tiram suas conclusões independentemente de uma agenda do G20 mas eles buscam e o G20 tem essa essa permeabilidade o G20 é, toma nota dessas dessas dessas dessas recomendações é, isso influencia os debates e aqui é um comentário é, que vale a pena também ser apresentado o Itamaraty é, reuniu em junho deste ano, ele organizou um seminário com todos esses grupos brasileiros, que existem sessões é, nacionais todos esses grupos foram convidados, nós fizemos uma reunião aqui, nós fizemos um seminário aqui no Itamaraty uh, e nós é, ouvimos de cada um deles, de cada um desses representantes no caso de business, por exemplo, veio CNI no caso de. Veio ah, também é representante de outras áreas de, de, de, área do trabalho, juventude, associações de ONGs, enfim, academia, representantes da, da, da academia. Então, nós ouvimos quais são as questões que eles querem que estejam na pauta do g e por outro lado, nós informamos, convidamos cada uma das unidades do Itamaraty que cuida dos temas vinculados ao ambiente, e cada uma dessas unidades fez explanações sobre como se desenvolve o trabalho, quais são os temas que estão sendo uh, levados adiante neste ano de eh, 2018. Então foi uma iniciativa muito bem acolhida e nós pretendemos já está inclusive programada para 2019, vamos fazer outra reunião com grupos de, de, de engajamento. A nossa ideia também é, é, é dar à, à imprensa toda, toda a informação sobre como se desenvolvem os trabalhos do G20, esse briefing aqui é, uma, é, uma, é, é, uma, é um exemplo disso, mas não se esgota aqui, estamos à disposição também para... para, para interagir com a imprensa. Nós procuramos também, por intermédio da assessoria de imprensa, colocar informações, divulgar informações sobre como se desenvolvem esses, esses trabalhos da, da perspectiva do Brasil. É, basicamente, eu acho que é, que é isso. Uma rápida, uh, vamos dizer assim, um voo de águia seria esse, esse, seriam esses os, os, os temas, as grandes linhas o ano que vem a presidência do G20 já está definida o Japão já está trabalhando sobre suas prioridades, sobre uma agenda, enfim que vai ser divulgada e, e neste, com estes comentários eu eu creio que fico por aqui, eu, eu abriria a palavra para quem quiser fazer perguntas, comentários, lembrando sempre, como, como foi lembrado ao início, que cada um se identifique antes de fazer a pergunta. Bom dia, Ana Cristina, da Agência Brasil. Ah, no caso da contribuição brasileira aos g 20, quais foram os principais tópicos do discurso é, do presidente Michel Temer? Como é que... Nós temos... É, muito obrigado. Nós temos a, a... A participação brasileira, enfim, ela vai se estruturar em termos é, gerais, quer dizer, são... A, os chefes de Estado e governo a, a, vão participar da, da reunião de cúpula em torno de, de grandes... Temas. Né? Então, uh, foi proposto aos, uh, a cada, uh, em cada uma das ocasiões, acho que são quatro sessões temáticas e mais um retiro, que não, não tem um tema específico. Então, em cada uma dessas sessões foi proposto um, um, um grupo de temas. Então, na verdade, nós nos acomodamos ao, ao, aos propostos, escolhemos algumas alguns temas, eu poderia mencionar que o tema do comércio internacional é, é como não poderia deixar de ser, um, um tema é, que, que preocupa o governo brasileiro, a, a, o tema é, é de extrema relevância, então ele tem, a mensagem será, é, estará presente em termos de, de uma busca de solução para essa crise que, que é, que, que, que o mundo atravessa em termos de comércio, a, a OMC, a, a necessidade ou não de reforma, como elas poderia configurar, todos, todos esses temas no plano do comércio estarão, estarão presentes. Evidentemente que outros temas são é, igualmente relevantes, como o caso do, da questão do clima, a, a mensagem em, em um ou outro a, bloco temático, os certo estado vão se dedicar a esse tema e o presidente Temer também se dedicará à questão da, da, da mudança do clima e informando sobre os progressos no âmbito uh, doméstico, é a preocupação que o Brasil tem em relação a esse tema e, e, e muito especialmente uh, no caso do Acordo de Paris, enfim, que é um tema que, que, que está... Uh, na primeira linha de preocupação dos membros do G20. Outras questões, como a agricultura, serão mencionadas em papel que o Brasil desempenha uh, na, no tema da, de uma agricultura sustentável uh, e a, a contribuição que o Brasil tem uh, dado para, essa, para, esse, para esse tema. Uh, o futuro do trabalho também é uma, uma questão uh, relevante para o Brasil. O Brasil, nesse sentido, ver com muito apreço essa, esse tópico como, como é, um, um dos tópicos centrais dessa presidência do G20, que é exercida pela, pela Argentina, os desafios vinculados a, a, a essa chamada indústria 4.0, como é que isso pode afetar, o que pode, se deve fazer uh, para vencer e que como se adaptar a essa, essa nova realidade que já, essa transição que já está uh, em, em andamento, quer dizer, é um desafio para todos os países. Esses, esses temas, portanto, estarão é, presentes é, né, nas, nas intervenções do presidente da República ao longo das quatro sessões temáticas. Bom dia, Délis Ortes Cederull. O que, que se espera de resultado na volta do G20? Ou é só discussão? Ou tem algum algum documento, alguma discussão que já tá bem que já esteja bem avançada para que se possa esperar alguma é, decisão definitiva? Bom, a questão fundamental é a própria natureza do G20. Ele não por não ser uma organização internacional, ele não gera uh, uh, compromissos vinculantes. A, a, a, o que isso poderia comparar em relação à ONC, por exemplo, não existe uma ou qualquer outra organização que tenha compromissos vinculantes. Ele gera, o, o G20, como eu mencionei no início, ele é um fórum informal, ele tem uma natureza informal, ele não tem regras de procedimento, ele não tem um secretariado. Fixo, não, não é uma organização topó, tem essa natureza sui generis. E o resultado, quer dizer, por, por reunir as 20 maiores economias uh, do mundo, existe um, um, um, um critério de representatividade que pode ser questionado, é verdade, mas, enfim, nós estamos, o Brasil que é parte desse desse grupo e temos uma, uma contribuição relevante a dar. Quer dizer, nesse nessa discussão que se faz ao longo do ano, os, os temas são é, propostos e, e existe o que se busca uma convergência de visões sobre os temas mais importantes que, se, que, são, é, que são discutidos. Esse comunicado, afinal, ele recolhe é, as, as, as conclusões de um ano de debate nesses grupos de trabalho e entre... Os chefas também se reunem ao longo do ano e tomam, levam em consideração o que se discute nos grupos de trabalho, então são de diferentes camadas. E ao final do ano os chefes de Estado e do Governo vão selecionar quais são os temas que vão figurar numa declaração. Essa declaração ela tem um peso importante que ela vai dar destaque aos, aos, aos principais temas. Enfim, uh, e, e, e, o que se busca, por exemplo, na, no caso da Argentina, é fazer uma declaração tanto quanto possível, curta, para que o destaque seja maior, para que não seja em 10 páginas de uma declaração. Então, eles, a presidência da Argentina busca fazer uma declaração no princípio, em poucas páginas, e esse é o resultado. Essa é, certo. é, é, é, é são as grandes questões que são distribuídas por uh, capítulos para que se chama mais atenção. Uh, então, não há uh, o que se traz na subitação, o que se traz da, da, da G20, o que chama mais atenção que é a declaração de vínculos, que são temas muito delicados por sua vez, e a linguagem que se vai chegar. Qual vai ser a linguagem? Que se, que se vai, uh, qual vai ser o consenso possível em temas como o comércio? Não se sabe. Né? As negociações estão acontecendo agora e vão prosseguir ao longo da semana que vem em Buenos Aires. Então, não se sabe, no enquanto, qual vai ser o resultado? Que tipo de linguagem vai ser adotada. E isso vai ser um indicativo. Espera-se de quais direções serão adotadas em, em, distintas, em distintos temas? Talvez, sim, alguma? Posso, não, é, é um pouquinho. O que me chamou a atenção é que nesses temas que o senhor indicou como interessantes para o Brasil e talvez prioritários no encontro. Não entra um tema que é a dor de cabeça no mundo inteiro, que é a imigração. a migração. É... Isso não entra? Sim, já está sendo discutido. Tem exemplos, eu não, eu não fiz uma lista não. exaustiva, mas a, o tema de imigrações está sendo discutido. Sim, ele está sendo discutido ao longo do ano, ele é, é também um dos temas inevitáveis. E o que, que o Brasil leva como sugestão ou linguagem? nós temos uma discussão aberta sobre os temas é, o, o nosso exemplo é, recente os temas que estão sendo é, é, oferecidos como exemplo é são é, no caso da, da, dos, da, da questão da, da vizinhança Venezuela que cada cada país mostra Uh, dá o seu depoimento, cada membro do 20, oferece exemplos de como a situação está sendo encaminhada O Brasil tende a, a mostrar também a importância de se oferecer refúgio de se tratar essa questão das migrações com essa, com essa perspectiva uh, e, e esse tema necessariamente será é, objeto de discussão Se ele vai entrar ou não no comunicado final isso vai depender de uma discussão, de uma dinâmica que vai acontecer ao longo da semana próxima, que vai culminar na com de Bom dia, Eduardo de da Agência Efe. De... É, dois mais simples, uma. Que agenda? Não sei se pode adiantar. É, viaja do presidente quando viaja, alguma possível bilateral. E, segundo ponto, é... O G20 vai se reunir tá? o mês da mudança de governo no Brasil. É um governo que parece que vai ter uma linha diferente em é um dos é, temas centrais. É, foi conversado, de alguma maneira, é, a posição do Brasil agora no G20 com a equipe de transição? Obrigado. Quanto às bilaterais, elas estão sendo organizadas? Isso, isso costuma acontecer a uh, última hora, enfim. Os pedidos chegam, já estamos tomando uh, uh, as providências, já há pedidos bilaterais com, com o presidente Temer, mas ainda não, não foram uh, confirmados. Uh, e quanto à questão da, da transição, não há definição. Dizer, nós estamos trabalhando com, normalmente com relação à preparação. Para esta uh, reunião do G20, é o presidente Temer que está, uh, que vai uh, comparecer, o presidente Bolsonaro não irá, uh, apesar de ter sido convidado, ele não, não poderá comparecer, uh, isso já é uma, uma informação uh, confirmada. Então, prosseguem os, os preparativos nessa perspectiva, uh, mas não, uh, não houve interação com a equipe de transição de, de respeito à preparação para essa reunião do G20. Eu não tenho essa informação. No momento, não se, não se chegou. Estamos preparando normalmente essa, essa, essa culpa do G20. Talvez o, o, eu possa pedir, uh, porque é, é, essas questões são muito uh, de natureza uh, genérica, para dar um pouco de conteúdo mais específico porque nós exercemos o papel de coordenação, mas eu tenho aqui ao meu lado o conselheiro César Bonamigo, que é ele chefia a unidade que também um, ouve este trabalho. Talvez ele possa dar um pouco mais de, de, de informação sobre como se desenvolve um ou um, um, dois temas cruciais também para, para o Brasil, mas ele tem participado de maneira ativa. Ah, obrigado, Bom, é, se me permite retomar uma das perguntas sobre os resultados. Como o ministro explicou, ao longo do ano, vários grupos de trabalho desenvolvem é, debates e produtos também. Tá? Há vários, digamos, subresultados que frequentemente passam desapercebidos e... O que é compreensível, né? é, geralmente, quando se debate alguma coisa se chega a algum resultado, não necessariamente isso é notícia. É, essas, esses resultados estarão refletidos na declaração de líderes, né? é, E, enfim, onde houve consenso, é, nós temos sim resultados importantes, que eu tendo mencionar alguns, e em alguns sobre alguns temas, ainda há questões a serem debatidas, e essas, com, é, até porque o resultado será a própria declaração. O que é que os líderes dirão sobre, por exemplo, é, comércio internacional ou o clima. Mas, além disso, é, eu gostaria de, de, de, de, de, de... Percorrer rapidamente alguns dos, dos subprodutos. Né? É, debate sobre excesso de capacidade de, de aço, é um debate contínuo, certo? que avançou durante esse ano, já tem, temos um, uma solução para o problema? Não, mas é, o evento é um locus onde esse importante debate acontece. É, na área de agricultura houve debates sobre preservação de solos, né? E sobre cadeias eh, globais de valor de produtos agrícolas né? e também sobre eh, utilização de antimicrobianos. Na área de anticorrupção, foram adotados princípios de alto nível sobre prevenção da corrupção e garantia de integridade de empresas estatais e também princípios de alto nível sobre prevenção e eh, gestão de conflitos de interesse no setor público como eu disse são todos subprodutos dessas discussões que têm um valor em si e é, embora não tenham tanta visibilidade na área de energia é, o tema central foram as transições energéticas a presidência argentina um inclusive mandou, mudou o nome do grupo de grupo de energia para o grupo de transições energéticas no plural para dar uma indicação clara de que cada país tem a sua própria transição, ou deve fazer a sua própria transição energética para uma economia de baixo carbono. E nesse sentido, foi aprovada a declaração de ministros e um plano de trabalho para a BNG. Grupo de emprego, o ministro já adiantou, já explicou um pouco, o tema central do debate foi o futuro do trabalho, o impacto das novas tecnologias nos empregos e também nas políticas de educação, né? já que é preciso é, preparar a mão de obra e, e retreinar, é, capacitar a mão de obra para se declarar essa nova economia. Então, é, esse foi um tema discutido tanto no Treca de Certas quanto no de Finanças, foi produzido uma série de é, recomendações para os países, é, sobre como enfrentar esse fenômeno. Né? É, na área da economia digital, que também é, teve início no G20 na presidência anterior na Alemanha, que, na presidência anterior foi adotado um, um mapa do caminho. Né? Então, nesse ano, é, os debates centralizaram o governo digital, é, a superação do hiato de gênero, ou seja, da participação das mulheres na economia digital. É, Debateu-se formas de mensurar a economia digital, já que uma boa parte do, da produção econômica, do PIB, é, uma parte crescente é, é feita na economia digital e não está sendo medida. Então, é um problema que vem sendo tratado também. É, e outro desafio que é o de investimentos em infraestrutura, de, de infraestrutura digital, já que é, os países enfrentam diferentes desafios da economia digital, alguns em retreinar a mão de obra, outros em sequer ter acesso à rede. No Grupo trabalho de Desenvolvimento, que é um que minha divisão coordena diretamente, é, Trata de temas diversos do desenvolvimento, é, nós tivemos cinco produtos esse ano, tá? é, uma delas foi um debate novo no, no G20, que foi a iniciativa para desenvolvimento da primeira infância, ou seja, políticas para é, os primeiros mil dias de vida do, do, do bebê, que é um período é, crucial para o futuro desenvolvimento da, da pessoa. Né? Uh, princípios de alto nível sobre habitat sustentável uh, no, por meio do planejamento regional foi a primeira vez que o G20 discutiu um tema da agenda de habitat né, focalizada uh, no planejamento regional buscando um, soluções sustentáveis para os vários uh, dilemas transporte, educação uh, inclusão de pessoas, perspectiva de gênero terceiro instrumento Uh, foi sobre financiamento de negócios inclusivos, né? uh, que é um tema que já vinha sendo debatido no G20 e que é de particular interesse para o Brasil. O Brasil é o único país que tem uma estratégia nacional de investimentos de impacto, adotada no início desse ano. Né? E, então, os debates, nesse caso, nesse ano, foram assentados nos instrumentos de financiamento para esse tipo de negócio normalmente negócios eh, startups, né? mas eh, cujo foco, eh, foco a própria definição do negócio inclusivo, são aqueles investimentos que têm efeito na base da economia social. É, o quarto produto, Buenos Aires Update, é basicamente uma compilação das contribuições do G20 eh, para a implementação da Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável no mundo. Há vários compromissos e ações coletivas, compromissos assumidos pelos países do G20 e implementados coletivamente, que contribuem para a implementação dessa agenda. E, e o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento também desenvolve um trabalho de monitoramento de compromissos do próprio G20. Ou seja, cada ano, os principais compromissos feitos pelos países são incorporar a uma lista de compromissos que é acompanhada até que sejam um concluídos. Obrigado. Essa, essa é uma questão interessante. O GVIS também monitora, uh, embora não haja um compromisso vinculante nesse sentido escrito, o GVIS também desenvolve uh, um acompanhamento e cada vez mais estruturado das ações que são propostas. E, e aí vocês poderão examinar no final desse desse resumo que nós apresentamos quais são os documentos uh, nesse anexo, ou melhor dizendo, nessa página do G20, quais são os produtos que já foram uh, divulgados até agora por cada um dos grupos de trabalho do G20. Alguma outra pergunta? Sim, por favor da MBL. É, só uma dúvida: além do presidente Michel Temer, tem outras autoridades também que já são confirmadas no Brasil, que vão participar da cúpula? Ministros, enfim, alguma outra autoridade? Sim, nós temos o ministro da Fazenda, que é um, quem é, lidera a, a trilha de, de, dentro do de eventos dos assuntos financeiros, temos a. a Provavelmente o ministro da uh, dos Comércios, Desenvolvimento dos Comércio ainda está sendo, uh, está por confirmar a preparação, mas provavelmente, ir diretamente. Confirmaram o ministro está fazendo. E, e estes são os, os ministros que têm uh, até agora, uh, lista, o ministro do Chanceler brasileiro ainda está uh, por confirmar a presença dele. Estamos preparando, fazendo toda a preparação para a. Uh, participação dele também. Mas, até o momento, são esses os nomes que normalmente acompanham os nomes de que deverão estar salvo alguma mudança de, de última hora nas, nas agendas. Muito obrigado a todos, então. Bom dia. Continuamos à disposição.